espero que todos estejam bem vamos iniciar o trabalho do tópico sobre a questão do contrato de convivência no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo do Cras Centenário bom vamos trabalhar essa temática é, inicialmente falar um pouco sobre essa questão da atividade em grupo qual é a importância do grupo é, o ser humano por ele em si quase que naturalmente ele é um ser ou seja ele, ele vive em grupo e essa atividade em grupo é o que praticamente faz ele, é uma das constituições que faz ele ser o ser humano em si. Né? Então, a atividade em grupo ela vai se configurar como uma das melhores formas de se obter resultados, é, tanto na questão da, da aprendizagem, como na questão da sociabilidade, do desenvolvimento do ser humano em si. Então, o um arcabouço de pesquisas teóricas, elas vão corroborar esse fato. Porque o conviver em grupo e a harmonia nesse conviver em grupo ela é extremamente benéfica para a questão do desenvolvimento humano. Então, dentro desse conviver em grupo, deve se estabelecer o quê? Metas. Essas metas elas devem ser estabelecidas com o um significado de aprendizagem do convivo dentro desses grupos em si, mais diversas formas. Né? E para se garantir um bom funcionamento de um grupo é necessário uma série de condições. E essas metas elas devem ser asseguradas, essas condições, essas metas devem ser asseguradas e colocadas de forma sólida e bem é, configuradas dentro de si, né, por si só, para se garantir uma uniformidade e uma organização desse grupo em si. É. Mas, no entanto, existem barreiras que podem dificultar essa harmonia e a convivência em grupo. É, quais seriam essas barreiras? A falta de amadurecimento global, é, o relaxamento das responsabilidades, não compromissos com essa responsabilidades dentro do grupo, é, os membros não perce perceberem que seus esforços sejam relevantes para se alcançar os objetivos, a perda de motivação dentro do grupo em si, né? é, a falta de habilidade para se trabalhar a equipe e a uniformidade e o sentimento de pertença a esses grupos em si. Isso tudo vai influenciar na configuração da unificação e da harmonização desse grupo. É... Então, existem habilidades interpessoais é... que podem fomentar, desenvolver e consolidar a questão do grupo em si. Então, existem habilidades interpessoais de com... comunicativo, como animar os outros, parabenizar os outros, contribuir com ideias, escutar o que o outro tem para falar. É, criticar mais uma crítica construtiva, sintetizar as ideias em si. Então, isso tudo vai é, melhorar a questão do convívio em grupo. Há também a habilidade de gerenciamento de conflitos, como manter uma posição, mais uma posição com razão, mediar o conflito entre as pessoas, oferecer possíveis soluções. Isso tudo vai contribuir para a questão do desenvolvimento do grupo em si. Há também a habilidade de liderança. Essas habilidades pode ser, em determinado momento, você vai se sentir é, como um líder ali dentro de determinadas situações, então você vai é, colocar seus colegas que se na tarefa, orientar o grupo, há sempre essa questão de proatividade, né, na questão do desenvolvimento do grupo em si, como ele vai é, se fomentar. É, há também a questão das habilidades é, cooperativas em grupo, que vão ser essas atividades essas atividades elas vão ser essenciais para a questão do comento do grupo em si, como propor questões, pedir esclarecimento, é, focar o grupo no trabalho, elaborar a partir de ideias dos outros, dar informações ou ideias. É, isso tudo na habilidade de tarefas, habilidade de relações e si também reconhecer as contribuições, verificar se há consenso, discordar de maneira respeitosa, animar os colegas, expressar apoio. Então, isso tudo vai colaborar para a questão do fomento do Grupo em si e da solidificação desse grupo. Então, com isso, com essa verdade da importância do grupo, como se solidificar o grupo, como se viver a convivência em Grupo em si, vamos propor a questão do estabelecimento de um questionário e também uma dinâmica posteriormente, e essas vão, fazer, vão ser tão importantes para captar ideias para a questão do fomento da, do contrato de convivência. Dentro do serviço de convivência fortalecimento de vínculo do CRAS Centenário. Então, esse contrato ele vai ser de solidariedade PDF para vocês, vocês vão responder, e essas respostas elas vão ser quantificadas para a questão de solidificar é, a questão do contrato em si. Não vão ser só perguntas fechadas para responder o que vocês acham, mas também vai se oferecer um espaço para você colocar o que você acha de essencial também dentro do questionário, né? Esse questionário vai ser disponibilizado em PDF para todos responderem. A questão, além desse questionário, uma questão da propor uma dinâmica também. Claro que devido à pandemia não tem questão de fazer ela em grupo, mas essa dinâmica pode se fazer em casa e pode se mandar a questão dos resultados em si para se construir em conjunto essa ideia, né? Então, o, quê? o quê que a dinâmica propõe? A dinâmica propõe a vivência da atividade... É, nosso grupo é uma árvore. O que é que vai acontecer? O grupo, ele vai formar, vai construir uma, uma árvore que representa o grupo. É, esse painel vai ser desenhado, o tronco e os galhos da árvore, com a transformação de uma pessoa. É, ele, cada um vai escrever as palavras que representam, na visão de cada um, o que o grupo está se formando, né? o que, é que o grupo é, quais elementos importantes para o grupo. E depois é, vai se solidificar isso tudo e vai se formar uma árvore. E essa árvore vai dar, as principais, vão colocar as principais palavras, que vão ser de importância para a formação do contrato de convivência daqui para frente. Né? Então, isso vai ser importante, porque é um passo inicial para esse contrato que se está estabelecendo é, dentro desse serviço de convivência, né, de fortalecimento de vínculo então, basicamente, essa vai ser a ideia, que é a referência que eu tirei, e vão ter que fazer essa atividade e essa dinâmica, e com a unificação dessas duas coisas, depois vai ter uma conversa para se elaborar o contrato de convivência em si. Então, é basicamente isso. Os educadores sociais eles vão dar direcionamento e vão construir com vocês é, esse contrato de convivência, né? que vai ser de suma importância, para o desenvolvimento das atividades dentro do serviço de convivência. Um, obrigado a todos por a conversa, por ouvir. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, de acordo com a hora que estiver ouvindo o vídeo.